Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, hoje eu e o Cauezinho, meu filho, a gente vai tentar completar o alvo da Copa. O Cauêzinho tava pedindo bastante, né filho? Pra gente Sim. comprar o alvo da Copa pra você, né? E, e olha... olha o tanto de figurinha que meu pai comprou. Pessoal, tem muita figurinha aqui, ó. Tem acho e... que quase 100 figurinhas. E tem mais aqui. Tem mais aqui. É... Tem quase 100 pacotinhos de figurinha e eu acho que cada uma vem 4 ou 5. Acho que vem Sim, cinco, né? Sim, Então, galera, hoje a gente vai abrir todos esses pacotinhos e vamos tentar completar o algo, né, filho? Sim, mas a gente vai ter que saber completar. É, ó, vai ter bastante pra gente abrir. Vamos fazer assim, ó. A gente vai abrir todos os pacotinhos, aí a gente separa. Se tiver alguns que é, que é repetido, a gente põe no canto e a gente vai tentando completar, fechou? Beleza. Deixa o like, se inscreve no canal e é. bora pra mais um vídeo. Bom galera, olha esse álbum da Copa, muito top, né Fê? passar aqui já? Vamos, vamos abrir, isso deixa eu tirar aqui pra não rasgar, Pera. ó, vamos abrindo todas. Ah, eu pego um pouco, precisa pegar um pouco, mas vai, como que vai abrir? Vamos abrir na beiradinha pra não rasgar as figurinhas, tá? É. Abri elas assim, será que a gente vai tirar o Neymar, uma lendária? É, uma lendária, uma rara, por aí uma rara, É rara, né? Tá Cara, lendária que vindo Lendária ou ó, rara? Dizem que estão pagando nove mil reais na, na do Neymar ó, das... Nossa, eu consegui, olha aqui Meu Deus é, vai, vamos, vamos colocando aqui, vamos, hum. vamos abrindo todas Nossa, galera, uma lendária, uma lendária, lendária, uma lendária ó a beiradinha, dourada não. Será que é? Não sei. Cara, olha que tem a beiradinha dourada, velho. Eu acho que é, mano. Eu acho que é. Nossa, Nossa. eu acho que... Eu não sei. Eu acho que é no armário. Não é? Eu não sei se, se é lendária, mas ela é, é dourada. Lendária, é, é lendária, é lendária, é lendária. É lendária, filho? É. Ó, as lendárias a gente vai separando, então. Eu acho que é lendária, galera, ó. Ela é dourada, cara. Que da hora, mano. Tamo com sorte, hein, velho. Parando aqui. Cara, já vamos separando as lendárias, então. galera. Que gente, isso, velho. Olha, é. é um estádio, cara, esse aí. Pop, é. hein. Quer ver? Mais uma lendária, hein? Mais uma, Cauê. Mais uma, mais uma. Mais uma, Mais uma, uma lendária, velho. Mais uma. E agora, cara? Peraí, eu acho que é em lendária ou lendária. Será que é lendária, filho? Ou em lendária? Eu acho que deve ser lendária, né? Deve ser lendária. Tá aí? Você sabe sobre as figurinhas da Copa? Eu não sei também, cara. Eu acho que deve ser lendária. Aí ah, eu tô com sorte, hein, velho. Quer ver? Mais uma. Mais, <risos> mais uma, velho. Meu Deus do céu. Olha lindo. aqui, filho. Olha aqui. Sim. Mais uma, velho. Duas, duas, duas, duas numa só. Eu, eu acho que... Nosso Nossa! Nossa, Caraca, Quase velho. tudo! Olha aqui, galera. Veio três. Não, olha aqui, ó. Veio três. Veio três numa só. Eu acho que é lendária. Não sei, é dourado O pessoal fala que dourado é lendário Será, velho? Que é lendária, né? Eu tô... não sei, hein, velho. Será que vai tá com tanta sorte assim? Meu também Mais uma lendária. Mais uma. Ei, Será não... que é lendária, cara? Lili, vai. Olha lá, mostra lá pro pessoal. As duas tá assim. É, será que é lendária, velho? para ele é lendária. É lendária. Então, ela é dourada, mas. Olha aqui! Cadê? Eu quero Neymar, mano. Eu quero Neymar. Neymar é muito difícil de conseguir, pai. Será? É quase impossível. 60 sente. Ó, agora essa nenhuma. Será que nós vai conseguir tirar o Neymar, velho? Meu Deus, tem figurinha pra caramba aqui, velho. Nossa, ele passou de todo? Ó, também nenhuma. Mais uma, hein? Mais uma. Pai, é isso aí? É. Quero... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, é mesmo, galera, ó. O Cauêzinho percebeu bem, hein? Ó, desenho. Da hora, hein, filho? Sim. Ah, o Neymar aqui, ó. Só que ele não é o dourado, né? É, não, nem, não é de lembrar é dourado O dourado vale 9 mil, esse aqui deve valer uns quentão. É. <risos> olha o que vai aqui. Até agora eu não ganhei nenhuma repetida. Será? Não sei. Aqui ah, tem... ganhei! Nossa, cara, olha aqui. Esse aqui é de montar, Cauê. Ó, essas é douradas. Dourada deve ser é de bizarra, montar? né? Eu acho que é, porque é metade, ó, tá vendo? Olá, Olá um... pessoal! Tá, isso. Como que será? Será que essas aqui é as lendárias? Tem um monte de dourada. Eu consegui um monte. Eu teve não... uma que veio três, teve uma que veio três Eu não sei se é lendária Eu acho que é, né? Dourada, né? Vou deixar aí os dois, porque esse vídeo aqui É somente dos dois Pai Pau. e filho, mano, não, sério Sério, o quê? essa eu tenho certeza Que é lendária, que eu já vi Essa é lendária Deixa eu ver a casa ali eu não sei se é lendária, mas essa é lendária, mano. Nossa, ela é dourada, essa é, aqui. é muito. Vamos separar. Essa aqui tá, é mas mais deixa... lendária que essa, essa aqui. É, daqui, aqui, vou é... mostrar. Super lendária. Galera, essa é lendária, cara. Tá pegando? tá isso? É que tá ficando muito estourado, Thiago. Acho que é. é assim, Galera, olha aqui, é. cara. Essa daí ela é meio marrom, né? É, mas ela é lendária mesmo. Essa não, é a. Ó, pessoal, tem essa umas... é aqui que eles pegaram. Lendária. É tudo dourado, ó. Eu acho essa que... aqui ela é meio marrom, ó, tá vendo? Ah, olha, velho, é diferente. Olha aqui, pessoal. Olha, essas da bola aqui, ó, não deixa eu não sei o que é. Deixa eu pegar aqui mais perto. Bom, galera, tem muito aqui ainda pra gente abrir. Olha, tá sendo bastante dessas douradas, cara. Eu não sei se elas é lendária. Nossa, eu mais uma aqui, cara. Mais uma. Espero que seja, né, velho? Eu ganhei aqui, uma lendária, uma lendária. Olha aqui, ó. Olha, cara. Não, abre tudo, senão você vai rasgar a coisinha, olha, cara pera. Será que não é? Olha, que... do estádio aqui. Cadê a lendária? A lendária, tá aqui Nossa, essa aqui é a do... Peraí, algo da copa, olha aqui Aqui, aqui, ó É, esse é um tinho, eu acho Eu acho que é um tinho. Vamos abrir rapidão, senão nós não vai conseguir Será que nós vai conseguir completar o álcool? Ixi, rasgou uma figura muito dessa Hum. Vou... Tá boa. mas dá para utilizar. Eu tô ver. Ver. Ah, aqui, ó, mais uma, cara. Olha, tá. Será, tá mano, que assim? Se ela é lendária? Tanto assim ainda tá tirando, velho. Ou nós temos muita sorte. Eu sei que essa aqui é lendária, mano. Eu nem sei. Uh, uh, uh. Ah, o nome do cara. A gente vai conseguir alguma vez o Do Neymar, porque o olho... Meu Deus. É, se eu não completar esse álbum hoje, amanhã eu vou comprar mais figurinha, velho. Né? Ó, tem bastante dourado. Pai, quanto que custa um negócio desse daqui? Um pacotinho desse aqui, 4 reais. Quase sim, Oxe, porque cara, vem escuro. Eu pesquisei aqui, ó, é. e as lendárias parece que é aquela, aquela a escura lá. Essa daqui? Isso, essa daí parece que é lendária. E as outras chamam figurinha brilhante. Ah, brilhante. Ah, então... Nossa, mais uma brilhante. Mais uma. Essa aqui é a lendária, então. Deixar ela separada. Né? E a, a vermelha, quando tem o um fundo vermelho, é figurinha rara. Ah, é? Aqui, aqui Sim, a gente não, pegou só não é, uma. Essa não é. Não, não é dessa daí a figurinha. É o fundo vermelho. Mais uma! Mais uma lendária. Não. É brilhante. Tem o um fundo cinza também. Fundo cinza? É. Então, como que tiver fundo diferente, você separa. É. Tem uma aqui, ó. Essa, será que essa aqui é? Então... Eu acho que é, né? Porque Será? Vamos ser separando. Assim. Vai separando, Cauê. Nossa, dessas douradas assim tem um monte, Carol. mais em uma. Lendária prata e lendária dourada. Mais uma, cara. Rapaz, Cauê, você, tá... tá... você põe tá... junto aqui, ó. Se você achar do Neymar, eu vou vender. Sabe quanto tá custando uma figura do Neymar dourada? Eu ouvi falar que tava indo na faixa de 9 mil reais, sabe? Que é verdade? 5 mil eu achei aqui. 5 mil? Ah. Mas a gente ganhou do Neymar não dourado. Ah, o importante é nós. Pelo menos uma lendária vocês acharam. Pelo menos é. uma É, mas brilhante a gente achou um monte Ó, brilhante, aqui ó, essa daqui faz parte Ah, é igual, ó Ai, veio repetida, galera Eu quero mais uma lendária, pelo menos, mais uma Dá pra, dá pra gente, se a gente não conseguir todas Dá pra trocar, cara, tem Tem um ponto de troca lá em Maringá Quanto você gastou em figurinha? Você já isso. falou no vídeo? Não, isso aqui, galera, eu gastei 400 reais hoje meu Deus... Ah, mais um, uma brilhante! Ó, tirei uma do Neymar, só que essa daqui é normal, né? É, normal. é repetida. Eu também ganhei repetida. Mostra, filha. Você achou diferente. Mostra. Ó, mais ó. uma, velho. Mais uma. Ah, ah brilhante. Ana, é, vai mostrar tudo depois. Dessa, qual que eu ganhei, pãe? Ah, essa é Esse é o símbolo ali, ó. Qual é? Esse? O branco e vermelho ali. Branco, vermelho? Esse? Não, esse. Ó, mais duas, galera. Qual? Esse? Esse daí que tá sua mão. Esse? Aqui. Esse. Olha aqui o que eu ganhei. Ô pai, eu vou abrir logo duas de uma vez, certinho. Não, filho, rápido-se. Não vai. Galera, a gente vai abrir todas aqui. Se aparecer alguma lendária, a gente mostra pra vocês aí. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa aqui. Tem muito ainda para abrir. Tem outra. Isso aqui parece ser lendário, mas não é. Ou. Oh. Meu Deus pai, eu tenho muito mais que você. Que Nossa não? pai, mas a gente ainda ganhou uma lindada, mas esse daqui. Mas eu o Neymar. Pai, o Neymar, ele também é desse daqui, tá? Dourado, só que mais raro que O é. cara tem muito, muito papelzinho aqui. Eu né? quem, eu está só que dourada dourada, Põe lá dourada. mais uma pai, mais uma galera, acabamos de separar todas as figurinhas aqui, tem bastante repetido a gente não separou a repetida separamos aqui por time as douradas, a única lendária mesmo que a gente tirou acho que é essa, eu não sei se essa daqui também possa ser, não sei eu acho que não, essa aqui tá até escrito extra, ó. pai e olha, olha atrás dessa daqui. É, eu vi. Ela é normal. É. E agora a gente vai colar as figurinhas aqui, pessoal. A gente vai colar e vamos ver quantas figurinhas vai faltar pra gente completar. E vamos ver se a gente consegue completar esse álbum até amanhã, hein, Cauê? Hoje nós não é. vai conseguir mais porque não tem onde comprar. E como que a gente vai saber qual que é essa? É, nós vai ter que ver as numera... Eu acho que elas devem ter numeração, né? Tá ansioso? Sim, muito ansioso. É? Vamos, sim, então? então o logo da Copa. Hoje? É, mas Sim. nós não tirou. Ou amanhã. Nós não tirou todas as, a, as figurinhas, eu não, acho. Pai, e, pai, isso não, pai, não, não pode fazer só assim, tem, tem que tirar a embalagem daqui. Ah, tem que tirar, então tá. Galera, agora a gente vai começar a colar e vamos ver quanto porcentagem desse algo a gente vai conseguir completar hoje. Deixa o like, hein, galera. Galera, agora a gente vai começar a colar as figurinhas. Colei algumas aqui já. É. que as os estádios é. estádio os estádios. a gente conseguiu só quatro uma repetida separou é. ela filho tá vai aqui, separando ó. tá, tá ela e agora aqui. a gente vai começar vamos ver aqui cara essas aqui eu acho que é as lendárias. lendárias eu vou deixar para depois tá porque a gente só tem duas lendárias cara tem mu... aqui achei tem muita bandeira Finalmente. que a gente fica até perdido é um vamos ver as repetidas eu vou te passando deixa o pai abro, porque senão é. você não vai conseguir 17, é Essa daqui, ó. Cara, você Será que não vai conseguir quase completar aqui esse álbum hoje? Aqui tá escrito... Cal... Deu... Atrás tava Seis. escrito cal Cauá 2 Né? É. Cauá T2. Passar esse pedido aí, velho. Cara, vai dar muito trabalho pra gente... Ixi, esse aqui ficou meio torto. Vai dar muito trabalho pra gente completar esse álbum aqui, cara. Eu achei Sim. que era mais fácil, hein, Cauê? Né, não, é não pai? Você achou? Eu achei que era fácil, cara. É, não. Você... Também, você foi achar que é fácil, porque você comprou um monte de figurinha também, não foi fácil, não. E a gente tá com dor na coluna. É, a gente tá com dor na coluna, galera. A nossa coluna aqui já era, velho. Já era. Da mão a gente não tá, né? Não, não. A minha, a minha só tá um pouquinho cansada. Sem brincadeira, a gente já tá quase duas horas aqui só separando, né, filho? Ou três horas. Tá um mó tempão aqui é separando. Muito tempo. Nossa, nossa, gente. Tá pulando, tá pulando demais, velho. Galera, vai demorar muito, a gente vai colocar aqui um, um vídeo rapidão aqui colando as figurinhas. Pra não ficar um vídeo cansativo pra vocês. Eu vou te ajudar e na hora que tiver pronto a gente mostra aqui a, como que ficou nosso alto. Galera, finalizamos aqui o nosso é, alto. Recorrezinho você tá preso infelizmente a gente não completou falta muito para completar muito é muito mesmo cara eu achei que ia dar para completar Olha o tanto de figurinha repetida cara e essa daqui essa daqui nossa essa é a lendária né Cauê é e a gente não sabe o que fazer com ela é a gente vai deixar ela guardada por enquanto e até olha... a gente descobrir que faz com isso daqui e olha aqui o nosso álbum como ficou galera você vai ver Ó, a gente conseguiu colar essa daqui, faltou algumas aqui ainda. É, faltou essa daqui e essa daqui. Dois ali. Do, do, do, do, do. Essa aí faltou um monte. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essas daqui, eu não sei se é a lendária que cola aqui, pessoal, não sei. Olha, é a mesma cor. Uhum. Essa daqui é mais escura. E aqui como é essa, ó. Faltou bastante. Muito. Esse também. Esse aqui faltou muito, cara. Muito é. mesmo. Mas todas as páginas. Esse aqui faltou tá... muito mais. Mas todas as páginas tem bastante figurinha, né? Sim, todas tem bastante. Aí né? o Cauêzinho deu sorte, né, Cauê? É, de achar essa daqui. Essa daqui deu bastante aqui, ó. Nessa não página que faltou essa duas. Daqui não. Dá pra gente ir num lugar depois tentar trocar, tentar né? Tentar trocar. Aqui tem mais ou menos umas 50 figurinhas. Porque senão vai gastar muito dinheiro. Que é que a gente Só nisso aqui quantos? de figurinha foi mais... foi 300 reais. E aqui tá falando dessa figurinha que vale mais que mil reais. 300 ou 400 você gastou? É 400, né? 400. É, 400. é 400 reais. E é mais que mil. Né, pai? Sim. Ó, então, essa página também tá bem completinha também. Então, né? Essa aí, mais ou menos. Essa que faltou bastante. É, faltou muito. muito. Essa aqui foi bem até, né? É. Uhum. Nossa, essa aqui só foi três, ó. Só menor, três? Ó. Nossa, faltou Verdade. muito. É. Canadá. E, e a. É a e... lendária dele, ó. É do, Canadá, do Canadá, né? Canadá. É esse rapaz, ó. 19 é esse rapaz aqui, ó. É mesmo. Opa. não sei se é aqui que colo é lá, ou não Ou é sei. aqui. Não, que é. não é, aqui é a outra. Aqui é as brilhosas as, ali. Ah, as, as douradas. Essas douradas aqui É, eu achava é assim. que as lendárias eram essas douradas aqui, mas não. As, é, essas douradas, elas é a... É brilhante. É a brilhante, nelas que vai no na primeira do, da página. É, na primeira não, é essa a primeira. Essa aqui é a segunda. Olha do Brasil. Do Brasil tem dois, quatro, cinco, seis. <risos> Brasil, ziu, <risos> <Sério>? Brasil, ziu, <risos> Aí tem muito. O Brasil tem É, pão. falta muita figurinha Nossa, falta ainda. muito, cara. Aqui vai, má, acho que mais uns mil reais ainda para poder completar. Olha lá. Meu Deus, eu tô de rola ali. Aqui, okay. aqui nós conseguimos duas. Do Brasil. É? Não, Não uma, só, uma só, uma só. E aqui, pai. Brasil, é. Thiago, de 1958, esse daqui. É verdade. Ó, aqui tem mais também. Conseguimos três aqui, quatro. O que, que vai ser aqui, será, pai? Isso ali. E essa daqui é a da Coca-Cola. Não consigo nenhuma, cara. A gente nenhuma. conseguiu uma metade só. Desse que nenhuma. Só uma metade. E é isso aí, ó. Encerramos por hoje. Já é tarde. A gente ficou mó tempão pra poder colar, né, filho? É Tô muito. cansado, dando com sono. Achei que a gente ia completar, mas não vai conseguir ainda. Fechou? Mas vamos ver se a gente Tô troca. Muito se a gente troca. Essa, essa daqui foi tudo que faltaram. É que tudo? já tinha. Já tinha. A A gente vai ver se a gente consegue trocar. <risos> A gente vai achar algum ponto de troca para poder trocar, tentar completar. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like tentando completar o álbum da Copa com o Cauêzinho, meu filho. Eu né filho? sempre quis. Sempre quis? Sim. É isso aí, galera. Esse e é o nosso ainda, álbum. Por... E ainda, aqui, aqui tem todos os países. É. Uhum. Assim que a gente completar, a gente mostra para vocês. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui.